Eu conhecia também o Flamengo né, no futebol, né? Já se conhecia por de ter feito parte de, antes do Flamengo, né? Antes da minha transferência. a gente se conheceu numa consulta, né? me falei pro meu dinheiro. E depois quando eu voltei agora em 2016, a se amizade, né, E nada é nada assim. Um médico muito atencioso, né? A gente sabe que ele é bastante capacitado, é, atualizado. E hoje em dia eu levo é uma vida mais saudável e muito encorajada por ele. Doutor, é, sabe do nosso carinho por você, né, eu e minha família, junto com com meus, meus filhos. É, desejamos tudo de bom para você nessa nova caminhada que tenha pela frente. Sucesso no nosso irmão Agradecer é, é por tudo que você faz com a gente. Essa sabedoria que eu tenho por você. Por tudo que você transformou o Flamengo no que é hoje. E só desejo coisas boas para você. Valeu? I